Fala campeão, tudo bem? Aqui é o Ricardo Rykovski. Estamos numa série de 12 vídeos falando sobre coisas que fazem você perder tempo. E o vídeo de hoje já é o oitavo. Se você chegou até aqui e não viu nenhum dos outros vídeos, a sequência toda está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você tem o link para todos os sete vídeos anteriores para você poder aprender e continuar o seu desenvolvimento. O assunto de hoje nós vamos conversar sobre negócios inacabados. O que são negócios inacabados? São todos aqueles negócios que você ou abandonou, deixou para trás ou você está empurrando com a barriga e parece que aquilo não termina nunca. O fato simples é, negócios inacabados ou você executa ou você elimina eles da sua vida. Por quê? Consome muita energia, de verdade, um negócio inacabado ele vai te consumindo o tempo todo porque você fica lembrando que você tem que terminar aquilo e por alguma razão você não quer mais fazer. A minha primeira pergunta para você, se você tem negócios inacabados, como você está lidando com isso hoje? Para você, está tudo bem aquilo não estar acabado? Quando você fala com alguém que você está devendo a solução daquilo que você está fazendo, você se sente bem ou aquilo te incomoda? Para a maioria das pessoas isso incomoda e incomoda muito. Então o que você pode fazer para aprender a lidar com isso? Primeiramente, negócios inacabados você precisa dar prazos para acabar. Ah, mas eu já dei prazo e mesmo assim eu fiquei empurrando, o que, é que eu faço? Simples, primeiramente, por que você começou a fazer esse projeto, esse trabalho? Por que você começou a fazer algo que você deixou inacabado? Você primeiro precisa se reconectar na origem e entender qual foi a real razão de você ter começado a desenvolver algo para alguém. Isso pode ser simplesmente um projeto de um desenho, pode ser um projeto profissional, pode ser um relatório, pode ser uma construção, qualquer coisa que você queira. Muitas vezes você vai dizer, ah, eu estou construindo, então o meu negócio inacabado é porque eu não tenho mais dinheiro. É desculpa. Uma desculpa que é vaga porque você não tem dinheiro, mas quando você quer de verdade, você vai dar um jeito, senão você não tinha começado a construir. E a mesma coisa quando a gente pensa nos negócios. Se você tem negócios inacabados, você precisa começar a dividir, renegociar prazos e começar a cumprir esses prazos. Nem que você entregue pouco a pouco cada vez, mas que você mantenha uma constância naquilo que você está fazendo. Ou você simplesmente diz, não, eu não quero mais, assuma a responsabilidade por aquilo e elimine tudo da sua vida. A questão principal para você pensar em termos de negócios acabados é de que maneira aquilo realmente ainda é importante para você. Se você não tem mais condições, vontade, disponibilidade, estrutura, recursos financeiros, tempo ou qualquer outra coisa para continuar em um determinado projeto, você precisa ser honesto. Você precisa chegar e dizer eu não quero mais, eu não consigo mais, pelas razões que forem. E você vai conversar com a pessoa ou com as pessoas. E de repente, por que não, você direciona para algum parceiro seu, algum colega, alguém que consiga é, continuar aquilo para você. Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade, negócios inacabados e você é colaborador de uma empresa, funcionário, e você precisa entregar e não tem simplesmente como largar tudo e dizer não, faz você mesmo. Entenda o porquê aquilo está inacabado, o que, que está fazendo você não conseguir acabar. Você está com sobrecarga? Você não está conseguindo organizar suas prioridades? Se o seu problema é prioridades, volta lá no vídeo 1 dessa série, a gente fala sobre falta de prioridades. Está esperando por inspiração? É, sei lá, está com medo? Cara, conversa! O diálogo aberto hoje é uma das coisas mais valorizadas dentro de empresas. Se você quer realmente ter um resultado sustentável, mais sólido e continuar se desenvolvendo com uma forma muito boa, trazendo resultados eficazes, comece a mostrar que você tem interesse em melhorar e melhore efetivamente. Não adianta nada você dizer que você quer melhorar e continuar agindo da mesma forma que você agia antes. O ponto-chave é o que está pegando que você não consegue acabar? Quais são as possíveis razões que você está protelando algo, é sobrecarga, é cansaço, é uma, é uma falta de vontade porque você já está desmotivado com o trabalho, enfim, você precisa descobrir o que, que é. Alguns fatores que levam a gente a deixar negócios inacabados, a gente consegue ir respondendo algumas perguntas para chegar nisso. Para te ajudar nesse processo, eu deixei aqui embaixo na descrição dos vídeos um PDF para você baixar e responder e praticar esses exercícios também. Se você quer se envolver mais, clica ali, baixa o conteúdo e pratique que isso vai ajudar você também. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar também embaixo do vídeo, a gente vai discutindo um pouquinho por ali também. No dia possível, eu vou buscando responder a todos os comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um like, dá um joinha ali para a gente, compartilha com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço!